Aqui a gente tá falando, é o Kleber. Queria parabenizar nosso clube pelos 100 anos de história, de glórias e muitos títulos. Esse clube que eu particularmente, que sou de São Paulo, aprendi a amar... Tive momentos maravilhosos nesse clube. Sei que a gente não passa por um momento bom, mas a gente vai voltar, a gente sabe disso. Eu amo esse clube. Minha família ama esse clube. A gente tem uma história aí. Minha família tem uma história aí. E eu aprendi a amar esse clube também. Então, desejo tudo de melhor para esse clube. Espero que a gente volte o ano que vem, um lugar que a gente nunca deveria ter saído e que a gente possa mostrar nossa força de novo. É nóis, Cruzeiro Cabuloso.